Até que ponto a religião pode te ajudar no teu poder mental, no encontro da potencialidade da sua energia interna? Na verdade, eu não pratico a religião, na verdade, eu pratico a espiritualidade. E é aqui nesse local que eu venho diariamente abastecer a minha espiritualidade. É aqui que eu venho conversar com ele. É aqui que eu venho conversar com ele, é aqui que eu venho dialogar como dois amigos, é aqui que eu venho dizer para ele como está o meu coração, como está o meu interior, E é aqui que nós trocamos energia. Então eu coloco as minhas mãos aqui numa simbologia, como se eu estivesse cumprimentando o como se fisicamente ele estivesse aqui. Isso é uma simbologia onde o mestre está. E é que que numa disciplina espiritual eu venho todos os dias me encontrar com ele. Não, mas ele está aqui, sim. Mas é preciso vir aqui, sim. Eu venho numa atitude de visita de um amigo, como se eu fosse me encontrar com alguém especial. Eu posso me encontrar com ele na minha casa, eu posso me encontrar com ele no meu quarto, eu posso me encontrar com ele numa pessoa, eu posso me encontrar com ele em qualquer lugar, desde que esteja com meu coração aberto. Mas aqui é uma simbologia mais forte, em que eu venho e digo para ele numa conversa íntima como que eu estou, na verdade nada de pedir. Ó, oh, aumenta meu poder mental, aumenta a minha fé, aumenta minha. A, a, me, me arrume dinheiro, ou um, o relacionamento, ou cure a dor que eu tenho. Não. Agradecer a vida. Talvez não falar nada. Talvez colocar a mão ou não colocar a mão e ficar em silêncio. Porque no silêncio do teu quarto, você vai comungar com ele. No silêncio, da tua alma, você vai sentir a presença dele. Então, o mestre, o Deus, ele não ouve aquilo que você fala para ele. Ele vai ouvir, ele vai sentir o que sai do teu coração, o que sai do nosso coração. Essa é a forma de comunicação com ele. Então, a espiritualidade, ela é fundamental para que eu possa ter uma... uma mente sadia... para que eu possa... evoluir mentalmente... para que eu possa ter realmente... Uh, uh, um poder enorme... sim... a espiritualidade é fundamental... a espiritualidade... não significa tão somente... que você tem que vir no teu templo... tem que vir no local... para encontrar com ele... a espiritualidade significa aquilo que você é... aquilo que sai da tua natureza interior... Aquilo que emana do teu coração, dentro das leis universais. E nessa espiritualidade, você vai ponderar a sua mente, e a sua mente tem poder. Sem essa espiritualidade, sem essa energia vital, sem o toque na fonte, sem essa conexão, a vida pode ficar complicada. Tem essa disciplina espiritual. Foi aqui que eu recebi a técnica não mascar Faça diariamente esse contato com a tua criança e com ele, você vai ver que realmente você vai empoderar mentalmente e a sua vida será maravilhosa. Bênçãos e graças, um grande abraço e Namaskar.